E mais um dia em clima de recesso e pouco volume no mercado brasileiro. Sem nenhuma novidade sobre a reforma da Previdência, a Bolsa Brasileira ficou de olho lá fora. E apesar do presidente do Banco Central norte-americano mais uma vez indicar possíveis cortes de juros neste mês, os ânimos lá fora ficaram um pouco ruins após o presidente Donald Trump dizer que um acordo comercial e diplomático entre os Estados Unidos e a China continua longe de acontecer, chegando a dizer, inclusive, que ele poderia impor mais tarifas à China se assim desejasse. O Ibovespa, que é uma média ponderada das principais ações negociadas na B3, fechou mais um dia de lado, com pequena queda de apenas 0,03%, aos 103.775 pontos. Já o dólar fechou em leve alta de 0,32% aos R$ 3,77. Para essa quarta-feira, o investidor deverá ficar ligado mais uma vez no exterior. O FED, que é o Banco Central dos Estados Unidos, divulgará às três horas da tarde o famoso livro bege, que mostra a atual situação econômica regional do país e seus dados podem influenciar as decisões sobre as taxas de juros daquele país. Já no Brasil, de manhãzinha, teremos a divulgação do índice de preço ao consumidor semanal da FIPE, que mostra a evolução do custo de vida das famílias paulistanas. E logo em seguida, a divulgação do monitor do PIB mensal da FGV. E para quem quer acompanhar essas notícias do mercado financeiro em tempo real, eu recomendo o aplicativo Mover Pro. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês testarem por 30 dias gratuitamente essa ferramenta. Geralmente eles liberam apenas 7 dias, então aproveita lá.